Arca da Aliança, a Arma Suprema. Talvez tenha soado estranho para você, mas e se eu te dissesse que a Arca da Aliança se tratava de uma arma? Há quem diga que a Arca da Aliança era uma arma tão poderosa que poderia ser usada inclusive para causar terremotos. Eu sou Gleison Santos e para entendermos melhor essa tese, vamos acompanhar o comentário do Irmão Marcos pelo canal Método Método Secundário. Nas histórias bíblicas, Josué e Caleb foram instruídos pelo próprio Deus a usar da Arca da Aliança, marchando em volta das muralhas de Jericó durante sete dias e também foram instruídos que ao término desses sete dias, eles deveriam tocar instrumentos musicais para que a muralha da cidade fosse derrubada. O que os teólogos chamam hoje de grande milagre, é totalmente explicável pela Física. A Arca da Aliança era como se fosse uma bateria, porque ela continha em seu interior ouro e outros minerais. E esses minerais têm uma condutividade elétrica muito alta e ela também possuía materiais isolantes, como a madeira. Ao passo que essa arca, altamente carregada energicamente, circulou por sete dias em volta daquele solo arenoso da região da Palestina, aquilo gerou uma, uma energia estática em alta voltagem que foi ativada pelas frequências sonoras tocadas pelos exércitos de Josué e Caleb, causando um grande terremoto que derrubou aquelas muralhas.